Briggs. você esqueceu São as duas Zinho. cenas mano do Miranha? não nem imagina o bro o brother aí do, do, do chat que tá falando ah a primeira a primeira ah tá nossa pra, pra mim que você falar qualquer coisa ah. você, você dá um spoiler é, é, é a geleinha isso é, sabe sabe aquela geleinha de brincar lá então é, é essa Ge Ge geleinha, de geleinha de brincar preta isso, Juliano, Boa! Mare, sem... 20 mesmo. Nossa senhora! Eu tinha esquecido como é que essa personagem A é muito é quebrada. Exatamente, Juninho. Uh, será que esse ano tem anúncio Resident Evil tipo 4 Remake? Cara, ah, eu o Mari que tá vai velho? Que... O Mario tá falando que tá vazando ali, então a gente tá liberado a minha aranha Ô, Mario, você tem certeza que você não tomou nenhum spoiler desse filme? Eu, eu tento te parabenizar, porque já tá. Se você, se você usa a internet, você já tomou algum. <risos> a, a, a, até eu assisti o filme, mano. Eu só entrei em WhatsApp. <risos> Ah, por, por, isso pré, por isso que eu assisti pra estrear estreia, velho. Na moral. Ah, mas você é VIP, né, mano? Caralho. Você consegue. Não, eu, com, eu comprei isso? Eu não, não consegui pra não. Estreia? Comprei, pra estreia. Caralho. Você ai, tá ai, louco? Ai. Fi? <risos> Vulgo slime. <risos> Já levei vários do Delax comentou é ali. Uh, tinham me perguntado. Você já que a boa, vai estar no segundo filme. O que, que você acha, mano? Segundo filme do Mortal? É. Mas, mano, eu não descarto a possibilidade, não. Né? Nossa, mano, essa Jack é uma personagem tão filha da mãe, mano. Mas tão, tão, tão quebrada, tão, tão cagada assim, o jeito que fizeram nela. Não, é, é. Fizeram muito, mano. Da, da, nossa senhora, é até sem graça se tem hora de enfrentar ela assim, tipo. É? Pô, a moeda vai se... começar a bater, eu não vou fazer nada, velho. Olha lá, velho. começou de um lado pra tela. Olha é isso! <risos> Ah, Mano, o cara só faz tá no... isso véio. A mulher tá num <risos> canto da tela velho. Ela pula <risos> do... de um canto a outro não ser é rapidão, rapidão Mano, jogador de Jack só faz isso Só cara. faz isso, é só isso Esse é o jogo da Jack Briggs Você não vê os caras jogando com outra variação Dela, sabe? Não, não vê, não vê, não vê ah, o pessoal sabe que essa variação é a mais forte, a variação quebrada, tipo, ah, eu vou, é vitória fácil, então eu vou pegar ela. Então, mas isso, isso, isso que é o problema, é o Mindset, tá ligado? Porra, eu sei que os personagens que eu escolho não são os melhores, mas eu jogo porque eu gosto deles e eu quero me divertir jogando, tá ligado? Ah, mas tem, é, sim, exatamente. Essa você é tem a ideia, tá ligado? É porque foda eu gosto é de bonecos. É, o foda é que tem alguns que pegam porque ela é quebrada, tipo assim, ah, eu, eu, eu preciso satisfazer a minha necessidade de vitórias, eu vou pegar o um personagem quebrado que eu ganho. É, é, é bem por aí. Tem um amigo meu, Bruno, que ele até zoa uh, os times que eu monto no Sensei Awakening, tá ligado? Porque eu faço uns, uns bagulho muito nada a ver ali. Mas é porque eu quero fazer um bagulho com os bonecos que eu gosto, tá ligado? E, e é isso. Vai, pula, pula, aí, obrigado. Tem alguma coisa nova no Mortal Kombat. <risos> O Wellington, de que, que, que, que, que caverna que você tava nesses tempos, mano? <risos> é, eles cancelaram o, o, qualquer suporte futuro que teria no Mortal 11, mano. O jogo já foi dado por encerrado e foi cancelado qualquer suporte pra ele. Não tem nada de novo. Absolutamente nada. E nem vai Olha sair. Olha isso, mano. A mulher começa, começa a bater, a bater eu fico só no chão, mano. não consigo fazer nada, não consigo um, quebrar. Eu um difusão que é da, da fusão, na moral. O Rambo ainda é bom pra jogar com. Mano, é divertido. Esse que é o ponto, tá ligado? É divertido jogar com o personagem. Essa que é a ideia. Olha lá, velho. A, a mulher ainda fica safe quando ela desce batendo. Ah, droga. <risos> ah mano, pode pular uma perereca, velho. Oh meu Deus! Você virou um canguru nessa porra desse jogo, irmão. <risos> uh... Olha isso, mano. O soco da mulher pega 30 metros de distância. Os personagens novos do Guilty Gear. Mano, eu... você sabe que eu acabei esquecendo de testar os bonecos novos? Olha lá, velho, olha, olha a distância que esse soquinho da menina pega. Olha essa bica, velho! Os problemas de hitbox tá tendo, hein? <risos> ah, boa! Olha lá, não consigo fazer nada. Só acho que o cara dropou. Boneca é diferenciada, virando na desgraça. <risos> não. Essa boneca é roubada. É isso é que é o... É não, é roubada, mano. É roubada. Ela fala assim, não, mas não, ela é roubada porque ela tem estratégias que tem um outro boneco do jogo tem, simples assim. E a Cetron vai pelo mesmo caminho, entendeu? Que é o que a Shiva tinha de problema. E até, fa... aí uma a gente já tava conversando. Ah, mas a... Só nerfar o bagulho dela, aí ela volta do jeito que tava antes, que ninguém joga, então assim... <risos> São complexa, né? Ela fica roubada ou ninguém joga com ela. E em 40 dias, Olá, lá, não velho, Olha velho. Olha o que essa pose, mulher fica tá fazendo, com Nossa, velho. É muito, é muito. Puta putice, velho. Na moral. <risos> <risos> ah, essa personagem ela é muito cretina, velho. Como é que pode? Não dá, mano. Oh, Ó, só, só lembrando que a mãe tem Cobra cai É isso. Ah, f... É isso. Alguém sabe que hora que libera os episódios? Se for meia-noite, meu filho, já tô assistindo hoje. É, eu ia falar isso, mano. Eu assisto hoje e depois assisto o finalzinho com a Camila. Nossa, mano, é muita ansiedade. Opa, o cara vai trocar? O cara trocou pra escorpeta. What the fuck? Oia? É isso, mano. O cara trocou o personagem quebrar para um para um cara mais normalzinha. Opa, quatro. <risos> libera as quatro da madrugada, o Lucão e o Paulo falou. Hum. hum. Vou, tá, vou tá dormindo. Ah, beleza, a gente já acorda ligando a televisão já. Não, eu não vou dormir não. Chulano <risos> enviou 5 bits. Calúnia. Reclamar de um jogo perfeito como esse eu já vi que vocês não são profissionais. Espera aí eu ouvi Cobra Kai. Quem falou que a gente não é profissional, não entendi. O Xuliano falou assim, calúnia, reclamar um jogo perfeito como esse, já vi que vocês não são profissionais. Ô Juliano, você não deve sua cara, não? Ele falou assim, peraí, eu ouvi Cobra Kai. É, mano. Não o mandou. Ele. Eita, amanhã que a cobra cai. <risos> Nossa mano, que cara chato. Para de apertar botão cacete. Porra. Fight. Apertar botão na casa do caralho, irmão. É o um mal necessário, cara. Pior que é, meu velho. É o único jeito que ele tem de jogar o jogo. <risos> Ah, apertar o botão lá na casa da, do cacete, mano. Vai, fica no canto aí. Não é pra Você sair daí, não. Toma. Uh, se eu fosse tu, eu dormia. Vê que chegava a hora... Vai que chega a hora que tu se decepciona. Pode se seu sonho. Não, mano. Não é normal eu estar tá acordado esse horário. Esquenta a cabeça. Não! É normal, Marquinhos. Não, é <coughs> Uh, Oi, oh, Starzinha, tá indo já? Eita, boa noitinha pra você, tá bom? Obrigada pela presença, beijão. Descansa bem, tá? Arcane Mano, eu comecei a assistir o episódio do, do bagulho e não terminei. Você acredita? Ah, não acredito que você não o Arcane. Não, não acredito, eu come... Alanios! Eu comecei a assistir o episódio e não terminei o episódio. <risos> Eu me. Uh! Traí com alguma coisa do trampo e parei. Não, Não acredito que eu fiz esse agarrão adiantado. Eita. Ah... Paulo falou que ele assistiu dois episódios de Arcade e dropou porque tava dando sono. Mentira. Mentira, Paulo. Mentira. Até perdi por causa Uai, disso. Mano. O cara tá jogando com um controle cheio de botão. Você que que três liga perto de campainha. É o cara tem 300 botão no controle D mano. Não para de apertar. Fica assim ó. <risos> Geralmente é assim que joga, cara, <risos> cara. Cara nem pensa, mano. Cara nem não, pensa. Não, não é Golio é é quem que só fica apertando um botão sozinho o tempo inteiro assim.